E o Dilmo é um completo de um psicopata com compulsão para mentira. Isso todos nós sabemos. Mas será que ele simplesmente endoidou de vez? Em pleno 2023, durante a pauta da PL 2630, ele teria coragem de fazer uma fake news completamente absurda? Ou é porque ele está tão acostumado a mentir que não faz a mínima diferença para ele. Então, vamos analisar primeiro com o vídeo em si, que viralizou nessas últimas horas. É como se tivesse passado um furacão nesse país e tivesse destruído. Perceba que ele está falando para o público petista, que não tem um QI muito alto. A média do QI brasileiro é 80. E a média do QI de um petista está muito abaixo da média do QI brasileiro. Ou não acreditariam num cara que fez a nossa Petrobras gastar 900 bilhões e três refinarias que simplesmente não existem. E essa é só a ponta do iceberg desse esquema todo, que ninguém tem a possibilidade de reclamar ou o STF vem do nada e te sequestra para uma prisão. Mas vamos lá, né? Ou seja, só para a gente ter ideia da desgraça que esse país foi submetido, dos 700 milhões de brasileiros que morreram da Covid, 300 milhões. What? What? Mas que é isso, mano? Que isso? O que está acontecendo? 700 milhões! 700 milhões! É três vezes a população, meu Deus, do Brasil inteiro, cara. 700 milhões. Da onde que esse cara vive? Da onde esse cara, em que universo ele vive? E perceba, ninguém do público sequer nota que é uma mentira. Eles conhecem muito bem o público dele. Porque falar 700 mil não vale nada. Agora 700 milhões? Nossa, como morreu todos os brasileiros? Eu morri três vezes, gente. Eu morri três vezes, não tô sabendo, cara. Meu Deus do céu, será que vai ter Alexandre de Moraes colocando Lula no inquérito das fake news? Óbvio que não, né? Só, só, só, houve novamente, não é possível submetido. Dos 700 milhões de brasileiros que morreram da Covid 300 milhões morreram por culpa de um governo negacionista Que não tem a menor sensibilidade de respeitar a ciência a... Oh meu Deus do céu, a ciência, velho. o Lula é cientista agora, não, não, não. E assim, não foi um erro só, ele foi 700 milhões e depois 300 milhões, cara. Todo mundo morreu, não sobrou ninguém. Esse daqui é o maior pilantra, o maior mentiroso da história desse mundo. Aí alguém pode falar, não, foi uma coincidência. Ele errou, todo mundo erra. E eu vou provar para vocês que não. Ele tá acostumado a inflar esses números e contar um monte de mentiras. Mas também existe a possibilidade de ele terem doidado de vez, não é mesmo? Medicina e respeitar o povo que precisava tomar vacina. Só deixa eu ver qual que é a cara da mulher aqui que tá traduzindo. Dos 700 milhões de brasileiros que morreram da Covid, 300 mil milhões morreram. Ela nem reparou, cara. É tipo assim, o petista ele nem. Ele tá lá. Poxa, morreu tanta gente, né? 700 milhões? Meu Deus do céu, como é que. Hoje, ah, vamos lá, né? Para uma das possibilidades aqui, porque tem algumas possibilidades, tá? Lula revela sofrer fortes dores e diz que toma injeções todo dia. Ah, what que injeções são essas? Será que é morfina? Então eu explicaria. Não é mais, não está mais chapado de cachaça como ele fazia antigamente. Agora está chapado com drogas muito mais poderosas. Vejam aqui a notícia. O presidente Dilma afirmou que sente dor na cabeça do fêmur e pediu ajuda ao senador Otto Alencar, que é médico para curá-lo. O presidente disse tomar injeção todo dia, mas que isso já não resolve. Ah, não sei se vocês conhecem pessoas que já ficaram doentes na vida de vocês ou passaram por fortes dores, mas quando você está tomando injeções para essa dor, essas injeções provavelmente são morfina. E se a morfina já não tá funcionando, é porque uma dor do caramba, tá? Então, supondo que isso é verdade, o que, que você espera? Que ele esteja em sã consciência depois disso? Depois, vou fazer uma consulta com Otto Alencar, disse. Estou com um problema na cabeça do fêmur. E você é ortopedista, sabe disso. E você sabe que você vai ter que me curar, queixou se Lula Em evento de assinatura da lei Paulo Gustavo... Né, que vai levar bilhões ali para a Le... nova Lei Juanet. Na noite desta quinta-feira, 11, em Salvador. O presidente reclamou que essa dor o impede de jogar futebol. A, a dor pode impedir de jogar de futebol, mas e as trocentas de injeções diárias de sei lá o quê? Elas te impedem, será que, de ter qualquer pensamento racional? Toma injeção, disse, já não resolve. É você que vai me curar, Otto. Quero ver sua experiência, pediu. Lula voltou a repetir que, apesar da idade, ele tem energia de 30 anos e tesão de vontade de 20 anos de brigar por esse país. Ah, uh, sei, tá bom. Uhum, enquanto injeções não param nem a sua própria dor. Tá bom, estamos sabendo, estamos sabendo. Esse é o medo que ele tem de ser substituído, né? E a gente vai para outra possibilidade aqui, que para mim é a mais óbvia de todas, que é, ele simplesmente é um mentiroso patológico. Ele começa, simplesmente, no dia de hoje, dizendo que Bolsonaro está com o rabinho preso e terá que encarar consequências de mentiras. Hum... sei... é aquela, né? Os comunistas, eles sempre acusam no que fazem. Não é só os comunistas, não. Socialista, nazista, progressista, todos esses instas aí, todos esses coletivistas que querem um grupo controlando toda a população, todos eles são grandíssimos mentirosos e se orgulham disso. Então aqui é mais uma vez o Dilma acusando do que ele realmente é, não é mesmo? E aqui a gente vê o desespero dele nesse momento. Lula abre o cofre e libera 1,7 bilhão para buscar votos no Congresso. Então assim, um cara que tá louquinho da cabeça, insano, ele não vai estar tá gastando essa grana toda para comprar... Ali busca de votos no Congresso. Ele está fazendo isso tudo de forma bem consciente. Eu não sei que injeções é essa, mas não deixou ele completamente louco. E aí eu resgatei esse vídeo aqui para vocês, para provar de vez que ele é sim um mentiroso patológico. Tá? Não é a primeira vez que ele infla lá, pra caramba, esses números. Vamos lá. Isso aqui é de 2014, quando ele tinha um pouquinho mais de cérebro, né? Não que ele tenha uma inteligência.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 Ai, Lula, você tem muita sorte que a média do Gay brasileiro é tão baixa, tá? Aquele inflando novamente, 30 milhões de crianças de rua. Imagina quantas crianças seriam isso? Você sairia na rua e só teria crianças de rua, cara. Não teria carro, só teria crianças de rua em todo canto que você fosse. E novamente, 10 anos depois, ele inflando para milhões os números quaisquer, cara. A coisa mais ridícula do mundo. Sabe, se o cara perguntar essa fonte, a gente não tinha, mas a gente é tanto número. Eu não esqueço nunca, eu tava. E olha que ele conta isso sorrindo, né? Como se fosse um grande orgulho mentir. Debatendo eu, o Roberto Marinho e o Jair Miller em Paris. Mas eu tava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar... Ai, meu Deus, que indo francês também. <risos> Ai, ai, ele conta com a maior alegria. Ele tá acostumado, que eu falei, velho. Tá doido nada. O, o, o, o Jaime Lellis falou assim pra mim, ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar na rua, Lula. É muita gente. <risos> Mas como ele é tão piloto, ele conta isso rindo, velho. Ele conta isso feliz da vida, ó. Tá nem aí, ó. <risos> mentir, eu menti E os otários acreditam. <risos> E foi com muita alegria que o meu amigo Diego Viano, o diretor geral da FAO, era meu ministro. Ele pode contribuir. Para... Eu não vou pôr isso aqui que tem uh, direitos autorais da música, né? Mas tendo aquele vídeo em mente, a gente e tudo isso que a gente falou, vamos ouvir novamente. Ele mentindo, né? É como se tivesse passado um furacão nesse país e tivesse destruído.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 700 milhões, as pessoas, esse, esse público do Lula nem sabe quantas pessoas tem no Brasil, não sabe nem quantas pessoas tem na cidade deles, são então, as pessoas mais tristes do mundo, isso daqui é a maior idiocracia que eu já vi nessa vida, tá? é, é o máximo do ridículo que chega o Lula, e ele sabe que não vai ter empresa de checagem de notícias, não vai ter Alexandre de Moraes pedindo para ele se retratar, absolutamente nada, é a mentira... Em persona, tá encarnada da ser das trevas que ele é. Meu Deus do céu. Por último, certo, nós estamos aí com as últimas rifas. Você não vai querer ficar de fora do sorteio de mil reais no Pix, não é mesmo? Compre quatro rifas, leve cinco. E a cada rifa comprada, um petista dobra o QI. Que não deixa ela muito inteligente ainda assim, né? Mas diminui a chance de ele continuar acreditando nas mentiras desse PT, certo? Se a gente conseguir completar essa rifa entre hoje e amanhã, a gente já faz sorteio nesse domingo. E, até, é, e também, né só para concluir, não se esqueçam, nos sigam no Cost TV. Lá, seus likes valem dinheirinho. Você ganha esses pontos aqui chamados Pops toda vez que assistem vídeos lá. E com eles você pode concorrer a sorteios de mais dinheirinhos. Tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.